E aí, minhas guerreiras e meus guerreiros, preparados, preparadas para trabalharmos ó, interno de coxa, nós iremos trabalhar também essa região aqui, trabalharemos os braços e trabalharemos bumbum, coxas e pernas. São dois exercícios, só quero cinco minutos do teu tempo para você poder aprender a mecânica do movimento e utilizar da melhor maneira possível. Já vai largando o dedão aí nesse like Fala para mim aí nos comentários o que você achou desse treino e quantas repetições você vai conseguir fazer. Vamos lá! primeiro exercício que eu vou demonstrar é o exercício de agachamento. É isso mesmo! Agachamento com os pés à largura do seu quadril. Como é que você vai fazer esse agachamento? Pés paralelos à largura do quadril. Vai flexionar os seus joelhos, sempre projetando o seu bumbum lá atrás. Flexionou o joelho, jogando o bumbum atrás, desce o máximo que você conseguir, volta à posição inicial. Aí você fala para mim, professor, não tem condições, não consigo descer tanto. Meu joelho dói. Estou experimentando isso daqui. Pés paralelos à largura do quadril. Jogou só um pouquinho o bumbum atrás. Desce um pouco, volta à posição inicial. Desce um pouco volta à posição inicial. Ah, professor, vai dar efeito? Sim, vai dar efeito. Porém, eu gosto de deixar bem claras as coisas. Quando você faz esse tipo de agachamento, que não é tão a fundo, você vai trabalhar pouco. Mas, em contrapartida, não vai sentir aquelas dores na região patelar. Patela, joelho, tá ok? Então, vamos fazer só uma pequena sequência de algumas repetições para você fixar o exercício, para depois nós passarmos para o segundo. Pés paralelos, à largura do quadril, projetou bumbum lá atrás e desce devagar, projetando ambos os braços à frente. Observe, meus joelhos não ultrapassam a ponta dos dedos dos meus pés. Então, perfeito. Subi, parei. Desço, mais uma, subi, parei. Desço, mais uma, subi, parei. Professor, você esqueceu de quem não pode descer tanto? Não, não esqueci não. Aqui, ó desci, subi, desci, subi, desci, subi. Pronto. Aprendemos o agachamento. Agora, nós iremos fazer o agachamento sumô com socos. Então, além de você trabalhar a parte interna das suas coxas, lateral de coxas, também vai trabalhar abdômen e braços. Pegando, dorsal, latíssimo do dorso. Que é essa lateral aqui, vou tirar esse nome técnico. Vai pegar a lateral aqui, a asa do Bruce Lee. é isso aí. Então vamos lá. Abre as suas pernas dessa forma, mais largo do que a largura dos seus ombros. Você vai flexionar os seus joelhos. Flexiona os joelhos, pronto, parou. Ficou nessa posição. Agora, você vai posicionar ambos os braços dessa forma, quase igual ao Kung Fu Fight. E vai fazer esse movimento aqui, ó. lado esquerdo, volta. Agora, lado direito, volta. Lado esquerdo, volta. Lado direito, volta. Lado esquerdo, volta. Lado direito, volta. Lado esquerdo, volta. Lado direito, volta. Subiu. Sentiu, né? Queimou? Começou a arder. É isso aí. Vamos fazer a sequência? Então, vamos fazer uma sequência para o vídeo não ficar longo, ficar dinâmico e você acompanhar comigo. Mas eu preciso... Urgentemente que você vá lá embaixo, após terminar essa sequência, e me fala quantas repetições você conseguiu fazer no agachamento e quantos segundos você conseguiu ficar parado em isometria no agachamento sumô. Porque assim eu vou poder entender como é que está sendo o seu progresso e posso dificultar mais nos próximos vídeos ou facilitar mais nos próximos vídeos. Fechado? Tranquilo, né? Bem fácil. Então vamos lá. Pés paralelos à largura do quadril, desce, isso, sobe, desce, sobe, vamos embora, desce, sobe, desce, sobe, mais uma, desce, sobe, vou fazer mais devagar para você poder me acompanhar, tá? ok? Desce, isso, sobe, perfeito, desce, vamos lá, sobe, ótimo, desce e sobe. Sem perder muito tempo, abriu as pernas, desceu, flexionando, travou, posicionou, esquerdo, direito, esquerdo direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerdo direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, parou, subiu. Finalizamos mais uma sequência passo a passo para você poder aprender. Agora você vai seguir e vai tocar o barco Minha Guerreira, Meu Guerreiro. Mas não se esqueça, lá embaixo nos comentários tem que me dizer quantas repetições você conseguiu fazer no agachamento e quantos segundos você ficou em isometria. Sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado pelo carinho, compartilhe esse vídeo. Até nosso próximo encontro!